Olá, neurociência parece um nome difícil e quem não conhece pode dizer que isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Mas você sabia que ela pode contribuir até mesmo na liderança, por exemplo? Mas como usá-la em nosso benefício? Sobre isso eu converso agora com a psicóloga e coach Cristiane Bianchi. Cristiane, obrigada por estar aqui conosco no Trabalho em revista. Eu que agradeço a oportunidade. Cristiane, vamos falar então sobre a questão da neurociência. É, Para quem não conhece o termo, o que, que isso significa? Bom, a grosso modo, a gente pode dizer que a neurociência é o estudo do meu comportamento baseado no funcionamento do meu cérebro. Como o meu cérebro tende a funcionar e isso influencia nos meus comportamentos. Então se a gente parar para pensar, é, o nosso cérebro ele trabalha da, de uma maneira que ele economiza energia. Ele é o que mais gasta energia do nosso corpo inteiro. Então para ele economizar energia, ele tende a automatizar os nossos comportamentos. Então a neurociência estuda essas automatizações. Então eu acabo padronizando comportamentos e eu faço eles sem sequer pensar. Quando eu estou caminhando, eu não penso e coloco um pé na frente, um pé atrás, um pé na frente, não. Meu cérebro ele já sabe como que faz o caminhar. Então, é o piloto fica... automático? É o piloto automático. E quando a gente fala, por exemplo, de neurociência no ambiente de trabalho, tem tudo a ver? Tem, tem sim. Porque eu começo a policiar os meus comportamentos, eu começo a estar mais presente no meu ambiente de trabalho. Então, se eu não tenho noção de como o meu cérebro funciona dentro do ambiente de trabalho, eu tendo a não questionar o que eu estou fazendo. Então, eu acabo me sentindo auto, auto seguro o suficiente, já sei tudo. Então, eu acabo só repetindo aquilo que eu já tenho hábito e eu acabo cometendo mais erros com aquilo. Agora, quando não, eu tenho ciência de que isso pode acontecer, eu acabo me policiando, acabo prestando mais atenção no meu comportamento, acabo prestando mais atenção nos detalhes, em algum relatório, e eu não deixo isso virar automático. Neurociência pode ajudar, de certa forma, em casos de estresse, ansiedade? Sim, muito. Muito. Quando eu começo a me olhar, eu começo a perceber e eu começo a sair um pouco desse piloto automático, eu começo a cuidar um pouco mais da minha saúde mental, um pouco mais da minha saúde comportamental, então eu acabo ficando menos estressada, menos ansiosa, e tem um fator interessante nesse nessa funcionamento neuro, neuro, neuronal, vamos colocar assim, que chama-se amígdala cerebral, e ela ela é responsável pela nossa falta ou aumento de inteligência emocional. Quando eu estou irritada, quando eu estou estressada, quando eu estou muito ansiosa, essa amígdala cerebral libera substâncias que nos cegam. É igual aqueles filmes de Missão Impossível. Eu entro para roubar algo e fecha todas aquelas grades ao redor, então a amígdala cerebral ela faz isso. Quando eu estou irritada, eu cego a minha razão e é só a minha emoção que fala. E ela tem exatos de duração 10 segundos. Por isso que quando a gente está irritada, a gente faz e depois, hum, não devia ter feito isso por causa da amígdala cerebral. Então, é o funcionamento do nosso cérebro que nos estressa e nos faz nos comportar dessa maneira. Perde um pouco o foco também? Muito. Muito. Muito. Depois que passa os 10 segundos, por isso que tem que ir lá, a conta de 0 a 10. Uhum. Então, depois que passa os 10 segundos, a gente volta a ter foco, a gente volta a racionalizar. E quais são os prejuízos que a raiva, o estresse, dentro do de um ambiente de trabalho, pode trazer também? Tanto para mim, quanto ser humano, quanto para os colegas, para mim, as psicossomatizações, que são as doenças emocionais que o nosso cérebro vai desencadeando. Gastrite, sinusite, rinite, é, queda de cabelo, e que são aquelas coceiras na pele. Então, são algumas psicossomatizações. Então, o nosso cérebro ele acaba jogando para o nosso corpo coisas que ele não dá conta de trabalhar. E com o um colega de trabalho, a desarmonia, as fofocas, as intrigas, as dificuldades em si. A neurociência ela pode contribuir até na questão da negatividade, estimular essa positividade também dentro da empresa? Muito, muito. Quando eu começo a trabalhar dentro da minha cabeça e mudar os meus focos de pensamento, eu começo a sair do automático e ter a consciência, eu começo a olhar com mais positividade para as coisas. É possível estimular, então, também a neurociência? Muito, muito. É, tem muitas pesquisas hoje em dia que colocam a neuroplasticidade, Antigamente eram só as crianças que aprendiam, era só as crianças que tinham mais facilidade. Hoje não, hoje tem se comprovado que até o idoso, ele pode aprender muito mais fácil, mas estimulando o cérebro. Então tem alguns pesquisadores que colocam, ah, escova o dente com a mão direita, escova com a mão esquerda, para poder justamente exercitar o cérebro. E neurociência na liderança, na gestão, como pode ser feita também? Também com essa questão do sair do automático, do se permitir olhar para o outro. Então, às vezes, o líder está tão acostumado a funcionar daquela maneira, tão habituado a se posicionar daquele jeito, então ele começar a se olhar, ele começar a ponderar os comportamentos, sair um pouco do automático, começar a observar o comportamento dele. Tem até uma técnica hoje em dia, que é o Mindfulness, que significa atenção plena, que fala fazer uma coisa por vez. Vou te dar um feedback, eu como líder, eu vou me focar apenas no teu feedback, esquecer os problemas lá atrás, focar no hoje. Então, tô comendo, apenas comer. Tô com alguma dificuldade X, eu vou focar só naquilo. E não ficar olhando todos os redores. Mas no mundo de hoje é difícil, não é? é eu não diria difícil, eu diria desafiador. Isso é uma das coisas da neurociência, trocar as palavras. Quando a gente fala difícil, o meu corpo fecha. Quando eu falo é desafiador, o meu corpo se abre. Então, é desafiador, muito desafiador, mas tem como a gente... Evoluir. É trabalhoso, mas tem como. A culpa é da quantidade de informação? Muito. Muito. É, quantidade de informação, internet, internet, celular. Então, hoje em dia, a gente não fica mais no ócio. É raro você ver uma pessoa olhando para nada. Ou tá no celular, ou tá com algum computador. A pessoa não se permite ficar parada. Então, tá o tempo todo mexendo, movimentando a cabeça, movimentando o cérebro e não permite um descanso. As empresas estão cada vez mais investindo na neurociência, apesar de ser nova, digamos assim? Ainda está bem escassa, ainda a gente não tem muito investimento, esse olhar ainda para a neurociência. Mas eu creio que ao longo dos anos ela vai acabar tomando mais conta das empresas, justamente para evitar acidentes de trabalho, justamente para ajudar na questão da harmonização entre os colaboradores. Ela tende a crescer cada vez mais. Para a gente finalizar então, Cristiana, eu gostaria que você desse dicas para as pessoas, tanto para os líderes, quanto também para os empregados, nesse sentido da neurociência, do autoconhecimento, da inteligência emocional, que tem tudo a ver também, né? Tem, tem, tem sim. É, sair um pouco dessa automatização. Como que eu saio da automatização? Racionalizando mesmo, trazendo para o meu racional. O que, que eu tenho feito? É, o que, que eu estou comendo? Saborear, uma coisa simples que já ajuda a gente a mexer no nosso cérebro, saborear os alimentos. Colocar o alimento na boca, se permitir sentir o aroma, o sabor, a textura, estar é, tá conversando com alguém, olhar dentro do olho do outro, estar presente. Deixar celular, deixar em televisão, notebook, tablet, mas se permitir olhar para o outro, se permitir ter essa troca, tanto dentro da empresa quanto na vida pessoal. E a palavra-chave, presença.